olá meus amigos tudo bem com vocês o meu nome é adriel do Negá, mais conhecido nas plataformas sociais como adriel DNG, e hoje nós vamos começar a quinta parte da, dos tutoriais sobre o obs studio e configurá-los ao stream elements a gente já configurou Boa parte, e hoje nós vamos para a última parte, que é os pontos de lealdade. Com os pontos de lealdade, nós vamos aprender a como gerar mais interatividade entre os espectadores e deixar eles presos um pouco mais tempo na live de vocês. Porque a cada momento que eles ficarem na live, a cada minuto, segundo, segundo, tudo configurado, é que eles ficarem a mais na live de vocês, esses pontos eles vão somando e depois eles conseguem trocar esses pontos na loja do Stream Elements. Beleza? Vamos lá? Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Bom, então vamos lá. Então acredito eu que vocês já abriram o site do Stream Elements, certo? No Stream Elements você vai vincular ele com a Twitch, Facebook, YouTube, da forma que você quiser. E vai ser a, aqui vai ser a mesma coisa para todas as redes sociais, para todas as plataformas de stream que vocês estão fazendo, tá? Vamos lá. Então aqui é painel de controle, né? Que seria a página inicial mesmo do Stream Elements. A gente vai vir aqui, ó, lealdade, né? Não esqueçam de deixar aqui em PTBR, tá? Nessa partezinha aqui, ó, PTBR, para que o site seja automaticamente traduzido para vocês. Então vamos lá. A gente configurou na aula passada os bots e agora nós vamos configurar os pontos de lealdade. Aqui em pontos de lealdade, né, você vai querer clicar aqui, ó, em opções de lealdade. E em opções de lealdade, você vai configurar o seguinte: o nome da sua moeda. Tem gente que configura o nome da moeda como tropa, né? um exemplo, Adriel DNG ganhou mil tropas, Adriel DNG, no meu caso aqui, ganhou 100 DNGs, entendeu? E aí essas, essas moedas, elas vão acumulando durante a sua live stream. Não é muito difícil de entender isso, você está gerando pontos para aquele espectador, e esse espectador depois ele vai poder comprar determinados itens dentro da sua loja. Tudo bem até aqui, gente? Sem problemas. Vamos continuar, então. Então, aqui você vai colocar lealdade ativada, né? Para que é, esses pontos sejam ativados durante a sua live. Vai nomear a moeda, tá? Você pode nomear do jeito que você quiser. Se seu nome é Meliodas, você pode colocar o um nome como, sei lá, o Rei Demônio. <risos> você pode fazer muita coisa aqui, entendeu? Você pode colocar ban né? Ban, não, porque o ban ele vai sair como a pessoa ser banida, né? Mas enfim, você pode colocar qualquer nome de moeda, tá? Qualquer nome de moeda você pode colocar aqui no ponto de lealdade. Então aqui, ó, né? Um, um nome para a sua moeda. Por exemplo, meme coins, dng coins e por aí vai. Quantidade. Quantos pontos os espectadores obterão ao assistir? Um ponto de lealdade. Então ele vai, a cada, a cada minuto que ele estiver assistindo, depois a gente vai configurar isso certinho, né? Então a cada minuto que ele estiver assistindo, ele vai ganhar um ponto de lealdade. Você pode colocar 100 pontos, 1000 pontos, 300 pontos e por aí vai. Multiplicador para subscribers. O que, que seria esse multiplicador para subscribers. Quando uma pessoa te der subscriber, ou seja, te der sub ou se inscrever no seu canal, ser um apoiador, dependendo da plataforma que você está usando, você pode multiplicar os pontos que essa pessoa vai receber. Por exemplo, aqui no meu, ó. Aqui no meu, estava três. Então, por exemplo, então assim, se uma pessoa, ela se inscreveu no meu canal, praticamente não vai mudar em nada. Agora, se a pessoa se inscreveu e eu tenho isso alterado para dois, para três, ao invés dessa pessoa ganhar um ponto por momento que a gente vai configurar depois, ao invés dessa pessoa é, ganhar um ponto, ela vai ganhar três pontos, entendeu? Você pode configurar quatro pontos, você pode configurar até 10 pontos. Então, essa pessoa ela vai ganhar 10 vezes mais pontos do que uma outra pessoa que só está como viewer no seu canal, ela não é um apoiador. Então aqui entra as vantagens da pessoa ser um apoiador, um subscriber, um inscrito, um membro e por aí vai. Beleza? Agora sim, não adianta você colocar essa questão do, do multiplicador de pontos se a sua loja não é uma loja convincente, tá? Tem que ter é, o, o espectador ele precisa ter benefícios para que ele venha continuar assistindo a sua live e continuar é sendo o seu apoiador, sendo seu subscriber, né? para que ele venha ganhar mais pontos e depois trocar por itens, né? Que sejam itens realmente valiosos dentro da sua live, tá? Dentro da sua lojinha. Beleza, bônus por seguidores. Então, assim, uma pessoa começou a me seguir hoje, então ela vai ganhar 50 pontos de bônus por seguir, mais um ponto por tempo determinado que ela estiver assistindo a live. E por aí vai. Se a pessoa me fez uma doação, então ela vai ganhar 100 pontos, tá? 100 pontos, mais um ponto por momento e tal, por aí vai. Então os pontos bônus para doações multiplicado pelo número pelo montante da contribuição. Ah, então, então aqui é o seguinte, então se a pessoa do, do 50 reais, então a pessoa vai ganhar 500 pontos, certo? Basicamente essa conta que a gente vai fazer. Bônus por inscrição. Se a pessoa se tornou subscriber no meu canal, então ela vai ganhar 75 pontos mais 3 vezes a quantidade de pontos que ela iria ganhar quando ela assistisse o meu canal, certo? Então é, bon é pontos bônus por inscrição no canal. Bônus por bits, 75 pontos também, pontos bônus por envio de 100 bits, ou seja, se essa pessoa me enviar 100 bits, essa pessoa ela vai ganhar 75 pontos pontos e por aí vai isso tudo você consegue configurar você pode colocar 750 você pode colocar enfim bônus por hospedagem quando uma pessoa faz uma hospedagem essa pessoa vai ganhar 2500 pontos beleza certo agora aqui do lado ó, nessa partezinha aqui ó ele tem todas as informações que você precisa para tirar suas dúvidas ó por, por exemplo ó, espectadores o espectador irá receber um DNG, que é o nome da moeda, a cada 10 minutos. Aqui eu posso até colocar 5. Assim, então esse espectador ele vai ganhar, um exemplo, vai é, 100 moedas a cada 10 minutos assistidos. O inscrito vai receber 300 DNGs, é isso mesmo, que estava um, né? então acabei até me confundindo. né? Isso, ó. então ó, o inscrito ele vai receber até 3 DNGs, então se a gente colocou 100, ele vai receber... 300 DNGs a cada 10 minutos Beleza? Então um inscrito irá Receber é, 300 DNGs a cada 10 minutos Porque a gente configurou aqui A quantidade para 100 Bom? Se eu colocar aqui Alterar para 4, então ele vai receber 400 DNGs E por aí vai, certo? Vamos deixar em 3 aqui Torcida ou Bits, todas as torcidas Vão receber 75 DNGs a Cada 100 bits doados, ou seja, quando uma pessoa me doar 100 bits, essa pessoa ela vai ganhar automaticamente 75 DNGs. Esse número está bem fora se a gente for comparar com esses outros aqui. Então, por exemplo, aqui ó, uma pessoa que é subscriber está ganhando 300 DNGs. Uma pessoa que está doando bits, ela vai ganhar em torno da metade ali, da metade dos DNGs. Então, ela vai, ela vai ganhar 150 DNGs por cada 100 bits doados, inscrição, todos os subscribers vão receber 75 DNGs após dar o subscriber, ou seja, sempre que alguém te der sub, essa pessoa vai receber 75 moedas do seu canal, só pelo fato de dar sub, lembrando que não adianta uma pessoa te, der, te dar subscriber, é ser um inscrito no seu canal e você não ter uma lojinha que seja uma lojinha Bacana, então use a sua criatividade, eu depois eu vou ensinar para vocês como é que faz para montar a lojinha. Então usa a criatividade de vocês para vocês conseguirem montar uma lojinha bacana, uma lojinha legal aí pro pessoal comprar os itens, né, serem recompensados, beleza? Aqui então, ó, em parte de inscrição, todos os subscribers vão receber 75 DNGs após dar subscriber. Aqui, ó, bônus por inscrição, então aqui eu vou colocar é, 750 DNGs após dar o subscriber. Seguindo, todos os seguidores vão receber 50 DNGs após começar a seguir. Então aqui eu vou colocar, ó, vou colocar aqui ó, 250. Então todos os seguidores vão receber, é, todos os novos seguidores vão receber 250 DNGs após começar a seguir o seu canal. Contribuição contribuições o que, que seria exatamente as doações então todos os contribuidores não anônimos irão receber 100 DNGs por cada um real contribuído então aqui tá excelente ó. então por exemplo a pessoa ela ela ela fez uma doação de 30 reais então ela vai receber 3 mil DNGs hospedagem é o famoso host né Todos os hosts vão receber 2.500 dngs por hospedagem. Então aqui eu vou reduzir isso, eu vou colocar 1.000 dngs por hospedagem para incentivar o pessoal a continuar dando host no, no nosso canal. Aqui são usuários ignorados, vocês vão entender isso porque depois a gente vai ver o ranking das pessoas que estão assistindo a live. A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, é, se a gente não coloca essa se a gente não coloca os usuários ignorados eles vão aparecer lá no ranking vai atrapalhar quando alguém quiser ver a lista do, do, dos pontos né então vai atrapalhar isso daí então aqui eu coloquei os usuários ignorados StreamElements, elements adriano que sou eu pretzel rockets é, Stream webs another view é, nightbot command hot isso daí tudo são comandos aí de entre aspas bots né, que acabam também ficando na live durante todo o tempo, então a gente acaba bloqueando eles, beleza? Quadro de classificação. O quadro de classificação são os pontos que eu acabei de falar, são os pontos das pessoas que estão assistindo o nosso canal. Ou seja, aqui por exemplo, ó. Nada Nerd, que é um grande amigo meu, um abraço, Nada Nerd. <risos> é... Ele tem aqui, ó, no meu canal, ele tem 10.737 pontos acumulados. E esses pontos ele pode depois fazer a troca por itens dentro da minha loja. Aí tem esse Talaba17, ele tem 3.000 pontos. E por aí vai. CorDev, tem muita gente aqui ó, que assistiu a minha live. Ó. Tem cento, é, uma página de... Não, 1,25, são 25 pessoas, de 165 pessoas. Tá? Então isso daí depois a gente consegue ver, tá? Melhor de todos os tempos. Melhor pontuação. É, foi a pessoa que ficou mais tempo dentro da minha live. It é, no mesmo dia, né? Então melhor de todos os tempos. Então aqui, essa pessoa aqui, esse Lurches, lurks, lurks. não sei como é que pronuncia. Ele ficou a maior parte do tempo na minha live, né? teve uma retenção muito boa, e ele, ele ficou aqui com 1.545 pontos, beleza? Tempo assistido. Então, aqui no tempo assistido, são as pessoas que passaram a maior parte do tempo dentro da nossa live, dentro da nossa é, stream, interagindo com a gente também. Então, esse looks, looks nurse, não sei como é que, é que é pronuncia... <risos> Esse, essa pessoa ela ficou aqui a 3.890 minutos na minha live. O Nada Nerd ficou 2.350 minutos na minha live e por aí vai, né? E aqui embaixo você vê ó, que aqueles, aqueles nomes que a gente tinha colocado ali. Ele realmente está bloqueado, ó. eles ficam bloqueados aqui, beleza? Adriel, eu quero resetar uma pessoa dessa. Quero, é, quero resetar os pontos de determinada pessoa. Você vem aqui ó, em resetar, certo? Cadê? Vai aparecer. Tá, aqui é resetar. Então, tá? essa pessoa aqui ela vai ser resetada os pontos dela. Quero fazer uma edição nos pontos dessa pessoa. Consegue é, aumentar ou reduzir os valores aqui também, beleza? Aí tá, então, a classificação atual os seguidores aí que ficam bastante tempo na live comigo. Loja da Stream. Então a loja da Stream, gente, é exatamente isso daqui que vocês estão vendo, tá? A loja, você pode colocar quantos itens você quiser dentro da sua loja. Aqui, na verdade, eu tinha uma loja bem completa, eu tirei porque eu mudei o foco do jogo, dos jogos que eu tava jogando, né? E acabei fazendo outra aqui. Na verdade, eu criei esses dois itens aqui só para mostrar para vocês como que funciona. É, o sistema da loja, né? da, da merch que a gente chama, entendeu? que é os pontos de lealdade. Lembrando que os pontos de lealdade eles não tem nada a ver com os pontos que o pessoal vai acumulando lá na Twitch. Os pontos da Twitch é uma coisa e os pontos de lealdade aqui da loja são outros, tá? do Stream Element são outra coisa, beleza? Tá. Então aqui você pode colocar, por exemplo, na sua loja, você pode colocar acumule tantos pontos e me adicione na, na Steam. Acumule tantos pontos e é, receba o link do nosso Discord. Acumule tantos pontos e mande um e-mail e compre o item de sugestões para a nossa live. E por aí vai, entendeu? É, acumule tantos pontos e peça para ser divulgado ao vivo na live. Acumule tantos... E por aí vai, gente. Então, assim, a criatividade de vocês, gente, vai ser o limite para essas lojas aqui, beleza? Então, assim, tem streamers que colocam skin de jogo pra você acumular tantos pontos e trocar por skin, tá? Isso daí depois, se vocês quiserem, deixem nos comentários aqui se vocês querem que eu traga como que faz pra colocar skin. É, vocês podem fazer N coisas aqui na loja, gente. Então, aqui é o seguinte, ó. Eu vou criar um item, tá? Vou criar um item aqui pra vocês verem como que funciona. Ó, então, ó. É... Nome do item. Aqui é o nome do item. Discord. Vamos colocar, vai. Discord. Descrição. Compre o acesso ao Discord oficial. Tá? Compre o acesso ao Discord oficial do streamer. Tá? Isso daqui, gente, estou deixando bem... Tá? Bem tranquilo mesmo, só para vocês é, verem o que, que seria, tá? como que faz para criar esses itens, tá? Então, o custo do item. É... Quantos pontos essa pessoa ter, ó, custo desse item em pontos. Essa pessoa ela tem que ter pelo menos aí, ó, colocar 600 pontos, opa. 600 pontos. Quantidade do item. Vamos colocar aqui essa quantidade, entre aspas, a quantidade de slots que eu vou ter disponível lá no Discord. Então, 50. Beleza? Beleza. O tempo de espera global em segundos a gente costuma deixar zero. Né? O tempo de espera do usuário, 10 segundos, que é o tempo que ele vai levar para compra, 10 segundos, para esse item ser disponibilizado para ele. Tempo de espera da categoria. Um usuário é impedido de comprar itens de uma mesma categoria pelo período de tempo de espera. Ou seja, para não ter duplicidade. Ou seja, também, é, duas ou três pessoas tentando comprar o mesmo item ao mesmo tempo pode dar algum tipo de conflito ou duplicidade aí. Um recebe e o outro não recebe. Então, para evitar isso, então aqui a gente pode colocar, é, por exemplo, categoria é, social. Não sei, vamos colocar social. Período da categoria. O período da categoria a gente vai colocar aqui, ó 5 é, minutos segundos? Não. Vamos, colo... é, vamos colocar aqui, ó. 20 segundos. 20 segundos. Beleza. Próximo. Aqui no próximo você pode colocar um preview. Que é, no caso, a foto, né? A foto da... Pode colocar a foto do Discord. Ou a sua foto com o Discord do lado. Aí vocês podem fazer a imaginação de vocês aí. Um alerta. Você pode colocar um alerta que você queira aqui. Um o som que você queira, aí essa pessoa ela vai. É, esse alerta vai ser emitido lá na sua live, tá? É, resgatar este item, mostra um alerta, tá? Então vai mostrar um alerta. É, a compra, o resgate desse item, somente só pelo website ou por website também. Por extensão, é possível resgatar o item através do chat, que é aqueles comandinhos do chat lá, vocês lembram? Enviar confirmação no resgatar via chat. Então por aí vai, gente. Comando do item. Você pode colocar aqui, ó. O item que essa pessoa ela vai resgatar. Ou seja, resgatar aqui, ó, ele já está selecionado. Então aí você só vai digitar o comando. Então é Discord. Aí a pessoa vai colocar resgatar e do lado a pessoa vai colocar Discord, tá? Ou vamos até simplificar. A gente pode colocar DS, a gente pode colocar aqui como DS, que DS a gente sabe que é Discord, beleza? Aqui, por exemplo, se você fosse mandar um item físico, né? Aí a pessoa, você poderia colocar adicionar requisito, né? Adicionar requisito é o endereço do requisito e por aí vai, né? Pode colocar, por exemplo, colocar o endereço da casa, o endereço de e-mail, o número de telefone, né? pode colocar tudo isso daí, por exemplo, o Discord, aí você vai colocar o requisito aqui, você coloca o link do seu Discord, é... você vai mandar um item para, pra... por exemplo, você joga lá o Free Fire e você vai jogar, vai enviar diamantes para essa pessoa, aí a pessoa vem e coloca o e-mail dela aqui, entendeu? E por aí vai, sem problemas, tá? Salvar, quando você salva, ele vai estar tá aqui o item que você colocou, certo? Então, eu tenho 50 itens restantes, tá? Aqui eu coloquei subscribers only, então vamos tirar esses subscribers only. Por quê? Porque eu não quero que só sub possa comprar esses itens, não né? Eu quero que isso aí seja acesso a todos, né? A gente vê aqui, apenas subscribers, a gente tira esse apenas subscriber, tá? Agora, se você quiser um item que realmente só essas pessoas, né? Só, é, só subscribers pode comprar, aí é outra coisa, né? Você pode colocar, por exemplo, me adicione na Steam, né aí você pode colocar só subscriber pode me adicionar na Steam é, pode colocar peça para eu alterar o jogo é, compre este item para eu alterar o jogo e coloque uma sugestão de jogo só que aí só subscriber pode fazer isso daí pode pedir essa, essa alteração de jogo e por aí vai gente é bem tranquilo mesmo tá é bem fácil a gente pode colocar aqui também ó, em resgates, né? E nesses resgates vai aparecer todas as pessoas que resgataram itens. Isso aqui é automático. Se não me falha a memória, tem um prazo aí, acho que de 24 horas. para aparecer aqui nessa listinha. Mas, né? É, como eu excluí a lojinha anterior, então não vai aparecer nada para mim aqui. Só que é mais ou menos isso da mesma, tá? Então, ó, Agora a gente vai colocar aqui, ó. Abrir loja. E quando a gente coloca abrir loja, a gente pode colocar o seguinte, ó. Aqui a gente pode colocar um background, né? Que seria aquela imagem de cima, né? Painelzinho. Você pode colocar uma foto de perfil. Aqui, ó, tweet.tvadrialdng. A pessoa ela vai colocar aqui, ó, se inscrever, para pessoa se inscrever no seu canal, na sua Twitch. Você pode colocar, pode ver que até ali embaixo está escrito: ó, tv barra AdrialDNG. Vai ser um sub, né, um apoiador do seu canal. E aqui tem um resumo de toda a pontuação. Ó. Então, Adriel DNG, recompensas 100 pontos a cada 10 minutos assistidos. Inscritos são premiados com 3 vezes pontos, ou seja, 3 vezes mais pontos. Você tem zero DNG, beleza, sem problema. É, eu mesmo sou o DNG no caso. Né? É, você está atualmente no ranking 171. Aqui embaixo, todos os seguidores vão receber... 250 DNGs após começar a seguir, todos os contribuidores doadores que não sejam anônimos receberão 100 DNGs para cada 1 um real contribuído, todas as torcidas, ou seja, os BITs vão receber 150 DNG por, causa, por cada 100 BITs doados, Uh, todos os subscribers vão receber 750 dng após dar o subscriber, ou seja, após virar um apoiador todos os hosts vão receber 1000 dngs por hospedagem aqui vai estar seus itens, certo? aqui vão estar seus itens, então aqui o céu é o limite vocês entenderam aí que é uma coisa bem simples mesmo de se fazer, né gente? Bom, a aula de hoje foi bem rápida. E com compensação a, a aula retrasada foi bem difícil mesmo. Né? A aula passada, eu estava com uma gripe gigantesca também. Então, essa aula aqui eu estou melhor. Graças a Deus, estou bem mais tranquilo. Tá? É, e é isso, gente. A aula de hoje é isso. Eu espero, que vocês, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Bem tranquilo, bem simples, bem fácil. Compreensão mesmo. Eu fiz essa aula aqui, deu para você ser o mais é, é, direto possível. Vocês podem fazer para vocês terem ideias de outras pessoas também de outras lojas. É vocês visitarem as lojas dos seus streamers e não copiarem, mas pegarem aquele, aquelas lojas dele, aqueles itens de loja deles e colocarem nas suas lojas, só que com a sua, com a sua, é, com a sua personalidade, tá? Busquem itens novos, figuras novas, lembrando que as figuras legal é você colocar figuras que não tenham fundo ou você remova os fundos. Se vocês quiserem que eu faça vídeo sobre remoção de fundo é, aqui no canal, vocês deixem nos comentários também. Tá? Vocês podem fazer várias coisas aí, tá? E sejam muito criativos. Quando vocês criarem a loja de vocês, eu vou pedir para vocês deixarem nos comentários aqui embaixo. Aqui embaixo. Deixem nos comentários é, o link da loja de vocês. Podem deixar que aí eu vou analisar cada um e quem sabe a gente não faz o react aí nas lojas de vocês. Beleza? E também uma divulgação também de vocês aí, né, gente? Beleza? Gente, inscrevam-se no canal, se vocês gostaram do vídeo, clique aqui no curtir, no joinha, beleza? Inscrevam-se no canal, cliquem no sininho de notificações e convide um amigo para assistir, manda esse link aí nos seus grupos do WhatsApp, grupo da família e por aí vai. Beleza, gente? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Fui.